Também vou fazer aqui uma apresentação muito curta para o senhor Daniel Gomes, sou gestor do arquivo.pt, iniciei este, este projeto há uns anos atrás, em 2007. Um, Portanto, este é o primeiro, uh, o primeiro webinar de um ciclo de webinars que temos o prazer de estar organizado com a Direção-Geral do Património Cultural. Um, há quem diga que os arquivos da web na realidade são em museus, porque grande parte dos artefactos que nós temos são únicos, não existem mais lá de lado nenhum. Portanto, somos mais um museu, do que um arquivo por definição. Mas isso também é o que interessa é que somos uma infraestrutura para a preservação de, de informação histórica em formato digital e eu espero que os gostem da nossa sessão e foi um prazer organizar este, este evento, este ciclo de webinars. Peço também desculpa por estes constrangimentos tecnológicos, mas pronto, isto acontece e vamos seguir em frente e espero que gostem. Ricardo, a palavra é tua. Boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Basílio, sou curador digital do arquivo.pt e farei esta apresentação eh, sobre o património cultural da UED com foco nos museus. E queria começar por agradecer eh, à doutora Teresa Mourão, eh, que eh, com a doutora Cristina Pacheco abertamente acolheram estas ações de formação para levar à comunidade dos museus, mais concretamente à rede portuguesa dos museus, eh, alguma partilha de conhecimento da parte do arquivo.pt e para nós é um, é um imenso gosto que o fazemos. Quero agradecer também ao João Fernandes, todo o apoio que tem dado, foi, foi um gosto preparar estas sessões, as conversas prévias que tivemos, também, também eh, reunidos, e também, em particular, eh, gostaria de mencionar eh, a doutora Ana Paula Figueiredo, que foi quem primeiro fez a ligação. Eh, nós estávamos num evento relacionado com o Rocio, que é uma plataforma para as humanidades digitais e, e, foi, e foi nesse convívio que conversando eh, surgiu a ideia e a hipótese de, de, de propor uma ação de formação e ainda bem que, que foi possível haver esta corrente de vontades que nos permitiu chegar até hoje. Muito bem, eh, sendo assim, eh, vou começar eh, por eh, apresentar este tema que é eh, o principal objetivo da existência de um arquivo da web em Portugal, que é a preservação da memória digital, dita assim genericamente. E neste, neste módulo temos dois objetivos, que no fundo são duas vertentes que eu queria que no final desta apresentação passasse para cada um de vós, que é que no fim se sintam à vontade para utilizar o arquivo, para preservar os conteúdos na web os conteúdos publicados pelos museus e que sejam eh, capazes de identificar casos de uso de páginas antigas, naturalmente, para a valorização desse, desse conteúdo preservado, portanto, da memória institucional. Tenho esta agenda, que é um bocado longa, mas fazemos aqui os ajustamentos necessários. Eh, como veem, começa, em primeiro, pela busca da razão eh, da preservação para, de, para eh, ver como funciona o arquivo, terminando com um olhar eh, sobre a presença dos museus na web. Se eu tivesse que convencer alguém da importância eh, dos arquivos da web, o que é que eu diria? E um dos argumentos que nós usamos é eh, o contraste entre recursos antigos, como este, que é da Gazeta de Lisboa, impresso em, em 1715, o primeiro Uh, jornal de imprensa portuguesa, e que foi extinto em 1762, portanto, teve uma curta vida. E no, e, no entanto, através da Biblioteca Nacional Digital, nós temos, pelo menos, uma versão digitalizada que, que nos permite, pelo menos, aceder a algumas, algumas características. Esta versão digitalizada e permite-nos aceder à informação uh, desta Gazeta de Lisboa, do número 1. Escapando-nos, como em todos os casos, quando nós procuramos dar nova vida a artefactos do passado, escapando muita, muita outra coisa, certamente. A não ser com uma boa imagem talvez consigamos ver as características do papel, a marca da água ou, e, outras, e outras características do próprio artefacto, a própria história desta, desta publicação, o uso que teve. Há muita coisa que mesmo com, com, todos, com todos estes meios digitalizados, são, há sempre algo que nos escapa, o que é algo que desde já quero chamar a atenção, que é desde logo a fragmentação que acontece sempre que queremos preparar, preservar em alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é que, passados 300 anos, nós ainda assim conseguimos aceder a grande parte ao conteúdo principal desta, desta publicação. Agora, por contraste, vamos ver uma publicação muito mais recente, que é o Diário Digital de Lisboa. É um website dos primeiros deste tipo a publicar notícias na web e, e, e vamos ver este contraste, criado em 1999, é extinto em 2017. E o que é que acham que acontece se colocarem eh, o link diariodigital.pt eh, procurando na web? Eh, não vão encontrar, vão encontrar um redirecionamento para o domínio da SAP.pt, que já é, também é, é da altice, Eu, mas este conteúdo já não conseguem aceder. E é por este contraste que percebemos como é frágil os conteúdos da web. E a prova que é, nós experimentamos é tantas vezes o erro 404, a página não encontrada, desculpe, já não existe, ou a fragilidade das ligações eletrónicas. 80% é este número mágico, que, é, que indica a fragilidade dos conteúdos publicados na web de facto falando em páginas, em imagens dentro das páginas, em fecheiros dentro das páginas, passado um ano, 80% das coisas muda. Muda de lugar, por vezes muda de conteúdo, e às vezes usando o mesmo link, ou não encontramos nada, ou encontramos um conteúdo diferente. Por isso, é que, tal como existem instituições que salvaguardam património, no caso dos livros as bibliotecas, no caso dos museus, os artefactos que têm a ver com a vida das instituições e da sociedade, também para a web faz todo o sentido, no nosso ponto de vista, que haja um sistema que haja um arquivo para guardar esses conteúdos e, e é assim que julgo eu, podemos fundamentar com muita razão o arquivo.pt, que para provar isto mesmo, preservou o diário digital. Uh, tínhamos dito que em 2017 ele tinha sido extinto e que já não se acedia na web viva, portanto, não web uh, nos browsers que nós usamos, mas se formos ao, ao ambiente arquivo da web, ao arquivo.pt, uh, vamos poder encontrar páginas uh, do, do diário digital com com informação tão interessante, por exemplo, esta indicação de que já está na Associação Portuguesa de Imprensa, portanto, de um diário digital que já se assume como imprensa. Hoje em dia é banal e até já, já está a avançar a, a experiência de, do depósito legal digital e os jornais já são, na sua grande dinâmica, maior parte digitais, mas reparem como, como esta informação é tão interessante e passaram apenas 20 anos, 22 anos. Ou é então, telemóveis no Natal, não são só outros presentes, que eram uma novidade. Ou é então, ali, mais naquele cantinho, naquelas letras pequenas, as eleições presidenciais, com os candidatos Jorge Sampaio e Freitas do Amaral, em concorrência. Estão a ver como isto é interessante. Por isso, sem dúvida, o Arquivo.pt tem o seu lugar, que é um, um sistema diferente. Agora eu vou apresentar-vos o Arquivo.pt, porque o Arquivo.pt é, é, é esta iniciativa que é um serviço público, eh, portanto, é, desenvolve uma atividade própria, mas aberta a toda a sociedade, eh, para a preservação da web. Eu aqui falta a palavra, eh, peço desculpas, que eu ali uma gralha, preservação da web, portanto, não há preservação só das coisas da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Portanto, é um serviço de preservação da web, cuja missão eh, consagrada no Decreto de Lei de 2013 é preservar a internet portuguesa, é assim que se diz, eh, para diversos usos para a investigação, mas também para disponibilizar eh, à sociedade. E as instalações físicas também apontam sempre isto, ali na Avenida do Brasil, em Lisboa, bem perto, eh, entre o aeroporto e a Faculdade de Letras, no campus do Lunec, é uma casa aberta, nós... Eh, por vezes fazemos lá encontros presenciais, gostaríamos que isso acontecesse, em novembro, no Dia Mundial da Preservação Digital, é uma porta sempre aberta para quem quiser conversar connosco. E naturalmente está acessível, está aberto em http arquivo.pt e isto, parecendo que não, é, um, é algo muito bom para nós, porque em outros países isto não acontece. Há um arquivo, mas depois... O acesso é local, não está totalmente disponível na web. Isto é uma vantagem que nós temos. Alguns números sobre o arquivo. O arquivo tem muita informação. 28 milhões de sites preservados é, é um arquivo razoável, um arquivo médio. Não é o dos maiores do mundo, o maior é o Internet Archive, mas eh, para servir na web quase um terabyte. portanto, 852 eh, terabytes em, em formato comprimido. Portanto eh, quase um petabyte, digo, é, é, é preciso uma infraestrutura grande com estes números que eu coloco aqui, não é para impressionar, mas é só para terem uma ideia eh, da infraestrutura que, que é necessária para pôr um, algo disto eh, em ação. Aqui uma imagem eh, dos computadores, que há eh, que é algo que felizmente nós temos, ou seja, Uh, o arquivo .pt é um serviço da FCT e, como tal, é um serviço uh, relativamente pequeno, com uma equipa pequena, mas beneficia de estar numa estrutura grande, uma, estrutura tec uma infraestrutura tecnológica, que permite estas sinergias. E isto também é, um, é um, uma lição para, para a maneira de fazer uh, estas coisas. Quanto mais sinergias houver, melhor. Neste caso, dizia que a equipe era pequena e é mesmo pequena. Já, já teve sete ou oito elementos, mas agora está, está mesmo, está, está mesmo uh, com este tamanho e, e podem encontrar esta informação na página informativa do arquivo uh, sobre uh, .arquivo.pt. Uh, eu uh, retirei aqui, ao falar do arquivo, alguns prints, tendo em conta que estamos a falar para a comunidade dos museus para o Ministério da Cultura, portanto há uma organização que está, que está no âmbito do Ministério da Cultura, dizendo, aqui há alguns prints, do que se fez antes do arquivo.pt, ou seja, para o arquivo.pt nascer houve, digamos, uma preparação, outras pessoas também colaboraram para que se criasse essa consciência da preservação da web. Deixo aqui esta referência, em 2001 já se falava deste assunto, no meio académico, com pessoas bastante ligadas à tecnologia, mas também ligadas, neste caso, à Biblioteca Nacional, que, em parceria, discutiam já como preservar a web portuguesa. Aqui temos, por exemplo, em 2006, esta página, eu verifiquei, foi recolhida pela Biblioteca Nacional entre 2004, 2005, 2006, e eles fizeram uma recolha na altura, de, de, um, de uma pequena seleção de sites da, da web portuguesa e depois doaram essa recolha ao arquivo, que agora se encontra disponibilizado também através do arquivo. Isto é, isto é interessante também recordar. Ainda há dias estivemos em Viseu, no, no encontro, e vinha alguém, eh, alguém lembrar-se destes tempos em que também tinha trabalhado neste projeto, sentindo-se de certa maneira eh, como parte da família como parte daquelas pessoas, da comunidade que, que cuidou e cuida dos arquivos da web e da memória digital. Este foi o projeto que deu início, esteve na base do arquivo.pt, onde trabalhou o nosso gestor, Daniel Gomes, e que era Tomba, isto foi desenvolvido por um grupo da, da Faculdade de Ciências, que estão ali mesmo ao lado da Torre do Tombo, e sabemos, pelo testemunho deles, que... Que deram este nome precisamente eh, para querer dizer que, tal como há a Torre do Tombo para um determinado tipo de arquivo histórico, também devia haver, eh, devia haver o correspondente para a web. Daí, daí o nome Tombo, que é muito engraçado e que, e que, e que, eh, e que reflete bem a dinâmica destas, destes anos, isto é, em 2007, quando o arquivo.pt foi fundado. Depois, eh, em 2010, o arquivo.pt Uh, já uh, uh, trabalhou em algo que, que o caracteriza especialmente entre todos os arquivos da web, que é uh, ter uma interface de pesquisa bastante desenvolvida. Se for a Internet Archive, por exemplo, uh, têm, ou sabem o endereço da página web para encontrá-la, ou não a encontram. No caso do arquivo .pt, começou-se a desenvolver esta interface de pesquisa, também por palavra, que depois, mais tarde, veio a dar outro tipo de pesquisa por imagens e por, e por outras formas, pesquisa avançada, tudo, tudo isso. Esta é a característica do arquivo .pt, não apenas recolher conteúdos da web, mas também arranjar formas de se chegar a esses conteúdos. Porque é uma lição da preservação digital, não serve de nada preservar-se, depois as pessoas não podem aceder. O acesso faz parte integrante da preservação digital da preservação, seja ela qual for, também em ambiente museológico, ambiente de arquivo. Agora, uma pequena passagem pela interface do arquivo, de que eu falei, para poderem usá-la, em princípio não devia ser preciso, se está bem feita, não era preciso explicações. De qualquer maneira, resumindo, podemos dizer que no site do arquivo, arquivo.pt, podem pesquisar por endereço, por texto, por imagem, e não vamos falar, mas vou referir, eh, podem também obter dados através de APIs, de forma automática. No arquivo é possível pesquisar por, por textos e imagens do passado. Neste caso, eu fiz uma pesquisa, Museu do Uchiado. e obtive uma lista de resultados como se fosse no Google, neste caso vamos usar a, a analogia, um Google para o passado. Eh, se eu pesquisar por URL, se eu souber o endereço de uma página e eu colocar na, na caixa de pesquisa, vou obter uma grelha com todas as versões existentes para aquele endereço, para aquele endereço específico. O que é interessante, dá um acesso rápido. Clicando num destes links, abre-se uma página naquela data. Há também uh, outra forma de, de apresentar, em vez de ser em tabela, desta forma horizontal, por exemplo, se abrirem no telemóvel, uh, no smartphone, é assim que surge esta linha temporal, esta, este desdobrar das versões de um site ao longo do tempo. Dizia eu que no arquivo podemos pesquisar por imagens. Eu pesquisei Museu do Chiado e obtive um conjunto de imagens. Eu também, até na pesquisa do Google normal, eu pesquiso muitas vezes por imagem, porque a imagem é mais imediata, e é dá-nos logo uma pista do que queremos encontrar. E aqui chama a atenção que a pesquisa do arquivo, Uh, não é bem como a pesquisa em sistemas de biblioteca, de arquivo ou de museus. Não é aquela pesquisa controlada, uh, com vocabulário controlado, que às vezes os profissionais da nossa área estão habituados. Uh, pensam que por colocar um conjunto de, de termos ligados... Uh, não, isto aqui é, é uma outra técnica desenvolvida, uh, foi todo o percurso de, um, do nosso gestor, da Gomes, foi motor de busca sobre os conteúdos preservados. E, e é um pouco esta lógica que temos que usar ao pesquisar páginas. Dizia eu, encontramos a imagem. Se clicarmos na imagem, podemos saber pormenores da imagem e até encontrar a imagem no seu contexto. Isto é interessante. Vou andar para trás outra vez. Pesquiso por imagem. Tive curiosidade de uma imagem. Vou ver pormenores dessa imagem. E a partir da imagem consigo visitar a página onde a, a imagem está no seu contexto. Este, este poder contextualizador eh, do, de uma página é interessante. O arquivo tem umas funcionalidades, tem umas opções que nos permitem descarregar os resultados e obtê-los rapidamente numa folha Excel. Portanto, nós temos preocupado sempre em criar serviços úteis que a comunidade possa utilizar. Este é um deles, é um botão que no lado direito, do arquivo, no canto superior, opções, nos dá esta hipótese. Neste exemplo, eu abri uma página e a página, como eu disse, as páginas do passado, por vezes, eh, têm falta de elementos, estão fragmentadas. E então este serviço permite fazer uma tentativa de encontrar eh, na web, se por acaso essa imagem ainda estiver na web, há alguns, ou então no internet archive, se essa imagem tiver sido preservada pelo internet Archive, permitir lá buscar essa imagem que falta e completar a página dando assim, neste caso da artista Cristina Guerra, um aspecto muito, muito melhor. Portanto, dá uma reprodução muito mais perfeita e este objeto fica também guardado no arquivo para futuras visitas. Também há uma funcionalidade nas opções do lado direito, que é quando que é, Eu estou a fazer um trabalho de investigação, por exemplo, e quero referir uma página web, um print, quero apresentar no meu trabalho um print de uma página web. Habitualmente o que eu faria era fazer uma, uma impressão de tela, uma, um print screen, que ficaria como essa imagem que vem aí no lado esquerdo e usaria no trabalho. Mas muito melhor que isso é... Eu, uma função que permite imprimir a página em todo o seu comprimento, a página completa. E esta foi uma ideia dada por utilizadores nossos que disseram que sentiam falta desta funcionalidade. Tudo o que a comunidade nos disser é útil para o arquivo desenvolver serviços novos. Este serviço que aqui está chama-se hum, narrativa e é um serviço que foi acoplado ao arquivo, que foi integrado. Uh, isto, eu introduzi Museu do Chiado, cliquei no botão narrativa e ele vai procurar num conjunto de jornais portugueses, 24 jornais, notícias sobre o Museu do Chiado, que agora tem outro nome, não é? Mas isto permite-me rapidamente ter uma visão sobre, uh, sobre algumas referências uh, que, que foram publicadas em páginas web. Este serviço. É um serviço externo, é o Conta-me Histórias, vencedor do prémio Arquivo.pt 2018, que os seus autores quiseram manter e então, como eh, asseguraram a manutenção do serviço e é tão útil, nós integrarmos no arquivo, colocando ali em cima, como podem ver, um botão narrativa. Como veem, o arquivo eh, tem estas potencialidades, espero que possam... Eh, experimentar o arquivo hoje e amanhã, estes dias, se ainda não experimentaram, se ainda não conheciam, para explorar, ver como é que funciona, ver se se dão bem com a interface e descobrir, no fundo, este património preservado. E aqui vou mostrar o primeiro, vou mostrar alguns exemplos, que é da primeira página web portuguesa dos anos 90. Isto vendo bem, sendo, uma simples página web é um artefacto histórico. Esta página já nem estava na web, estava, se não me engano, e que o Daniel poderá confirmar, estava num CD que alguém guardou e depois deu o arquivo. Portanto, como podem ver, os servidores em Portugal, nesta data, nesta década, eram muito poucos. Era em Braga, no Porto, Aveiro, Coimbra, e era assim a rede de de distribuição desta nova tecnologia que era ligar conteúdos e, no fundo, começar a ligar comunidades. O um artefacto, um artefacto histórico, património. No sentido de também ligar a, a, a esta área dos, dos arquivos da web, dos, dos, do, relativo aos museus, eu encontrei outras referências, outro artefacto. Eu julgava que só tinha vestido a Troika em Portugal mais tarde, mas afinal, como veem, cá está algo engraçado, e eu estou aqui a referir a alguns, a alguns artefactos que, precisamente, pela via quer da nostalgia, quer da via do interessante, que interessante, dizemos nós, ou então este, do, do Instituto Português de Museus, mas integrado ainda no site do Ministério da Cultura de 97. E é mesmo isto que nós pretendemos ao divulgar, é, é haver uma ligação emotiva a este objeto para depois provocar a, a descoberta. Ou é então este, que é a mesma página do Instituto Português dos Museus, mas desta vez no ano 2000 com ligações é, para, para os diversos museus. Eu vou demorar-me pouco Uh, aqui neste, mas isto, isto é interessante, uh, eu tinha encontrado esta página, uns anos. isto é a primeira página web do mundo, feita pelo, pelo fundador da web, Tim Berners-Lee, uh, na década de 90, 91, foi quando ele apresentou publicamente esta página, já tinha começado a desenvolver no ano anterior, em, há dois anos antes, em 89, e uh, isto, isto é engraçado, se, se hoje forem, colocar na web este link que aqui está, ou colocar em primeira página da web, encontram-na, mas encontram-na eh, como um texto que está ligado, com conteúdos ligados, no meu browser, encontram-no semelhante a esta página aqui do lado direito, branquinho, com este fundo branco, assim. uh, o conteúdo está preservado, mas uh, eu tinha tido a experiência de ter encontrado há algum tempo, em 2019, a página com um aspecto antigo, tal como via aí no lado esquerdo. Ou seja, no fundo foi um projeto em 2013 em que alguém disse vamos tentar reconstruir o artefacto antigo, que era a primeira página da web, do mundo, e torná-la o mais possível semelhante até na cor das letras, na cor do fundo, na maneira como se navega, torná-la o mais semelhante a isto possível. E, e assim foi, eh, criaram este projeto em que temos esta sensação, em que temos esta aparência. Eh, isto significa, isto já é um nível diferente de preservação, em que se tenta também emular as máquinas, tentamos eh, imitar também o um aspecto que as coisas tinham eh, a determinada altura. Portanto, devemos reconstruir também o suporte em que ela estava. O interessante é o seguinte, esta página preta, esta página aqui do lado esquerdo. Uh, também uh, já não existe na web. É? Pensei que ainda estava em cima, digamos assim, mas já, já não está acessível no CERN, no, portanto, no, onde, onde, onde o Tim Berners-Lee trabalhava nesta altura, na Suíça. Curiosamente, está uma versão desta página, muito pobrezinha, mas está lá, no arquivo.pt e ainda conseguimos algumas interações precisamente com esta cor das letras e com este fundo. O que é interessante, alguém tenta reconstruir um sítio web antigo, esse projeto, entretanto, é esquecido, vai para baixo, mas se houver um arquivo da web que, que preserve esse trabalho de recuperação, eh, nós ainda conseguimos, pelo menos, saber desse esforço de preservação. Eh, nós fizemos umas formações eh, aqui há um tempo em que queríamos acentuar a ideia eh, verdadeira de que o património digital, património preservado, é património, tal como o é o património, uh, o património móvel. Uh, isto, isto não é uma ideia clara para toda a gente. Quando nós apresentamos uma página web, há muitas pessoas que dizem, mas isto é património. Neste sentido, são os slides seguintes. No arquivo.pt, nós temos património popular, cultura popular. Este foi um, um projeto, um levantamento que um um investigador da, da, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, atualmente doutorado do, do Instituto de História Medieval, fez sobre o punk de História eh, Contemporânea, da Nova, eh, fez sobre o punk estratégico que era um movimento dos anos 90, que atualmente já não existe e, cujo, e cujos vestígios estão muito nos websites, nos conteúdos que circulavam entre essa comunidade eh, aqui na região de Lisboa através da web Straight Edge visitem este, este projeto neste link que eu depois vos farei chegar através dos slides porque não se trata apenas de nostalgia como eu disse há pouco mas trata-se de também usar estes artefactos para, para o estudo, para a investigação neste caso este investigador Diogo Duarte concluiu sobretudo acerca da relevância que o straight edge teve para algumas tendências, para algumas práticas que hoje em dia se vieram a afirmar, como, como os movimentos anti e, e outros, eh, e outros eh, movimentos eh, relacionados eh, com, com, este, com este modo de vida. Queremos afirmar também que eh, no arquivo.pt à património europeu. O Arquivo.pt não preserva só páginas portuguesas, também preserva páginas estrangeiras. E neste caso, sobretudo, focou-se em projetos de investigação eh, financiados pela União Europeia. Não havia eh, muita atenção dada a esses projetos e o Arquivo teve esta iniciativa de gravar eh, páginas, incluindo páginas que tinham como propósito, como esta aqui, que era preservar preservar a investigação uh, ao nível europeu. O arquivo.pt também uh, preserva, e vamos dizer assim, património mundial, estamos aqui a reforçar, estamos a dramatizar esta ideia de património, uh, mas uh, o fundo uh, é precisamente este facto, uh, as páginas são, uh, são, são património, e nós como arquivo uh, pertencemos também à comunidade internacional dos arquivos, International Internet Preservation Consortium, e, eh, colaborando eh, com recolhas eh, colaborativas, nós também contribuímos para eh, páginas eh, para que essas coleções eh, estejam preservadas e nós próprios no arquivo integramos essas coleções. São coleções que estão quer no Internet Archive, quer no arquivo.pt. Portanto, no arquivo também se encontram páginas eh, de todo o mundo. Ultimamente, só por uma breve referência, nós eh, começámos uma colaboração com a Wikimedia, de Portugal, cujo objetivo é eh, ir a todas as referências que se costumam fazer, cada vez mais, nos textos, sejam textos da, da Wikipédia, sejam textos de investigação, eh, a conteúdos da web. Tudo o que começa por HTTP, portanto, tudo que seja um URL, nós vamos procurar, no caso da Wikimedia, da Wikipedia, que esses URLs, esses links, sejam, pelo menos, uma vez gravados, para que, quando alguém clicar nesses conteúdos, possa encontrá-los, ao menos, num lugar, e que esse lugar seja, em último caso, o arquivo.pt. E daí a questão que nós também colocamos, que é o valor do património, que é algo... Pessoal, uma coisa muito preciosa quando nos salva uma situação para recuperar um trabalho, para fazer a, a uma informação histórica ou às vezes para, para currículo, por exemplo. É algo muito pessoal, mas também se quisermos objetivar, podemos fazer aquele exercício que penso que é válido também para outras áreas. No fundo é saber quanto vale preservar o património, o desenvolvimento eh, de, da vida de uma instituição, seja ela páginas da web, seja ela eh, atividade museológica ou de um arquivo. E reparem, eh, 5.600 euros é o que custaria um site. Imaginam também se a isso juntarmos o trabalho de edição, as pessoas que produzem conteúdos. E eu estou a falar dos sites, mas já penso nos sites, e nas versões desse conteúdo para redes sociais. Reparem o esforço enorme que está aí empreendido. E a questão é, não valerá a pena eh, também fazer algum esforço para documentar, para manter, para gravar esse conteúdo para o futuro, para os mais diversos usos, reutilização, mas também até para para herança, Uh, e, portanto, isso, são estas contas que nos dizem que uh, se somássemos isto, tudo, toda esta atividade que as organizações têm com os sites, uh, estaríamos a falar de uh, preservar este valor, que é muito mais do que um património, que, eu, que é muito mais que o PIB de um país. Portanto, uh, isto... Uh, Penso que é um exercício que pode reforçar esta ideia da preservação digital. Um ponto da situação, eu nós nestas, nestas apresentações planeamos deixar as questões para o fim. E estamos neste ponto da agenda e eu vou passar a algo específico do, da presença da web nos museus. Foi um ponto que foi introduzido nesta apresentação. Para que, para que possam também depois partilhar as vossas perspectivas com o arquivo, porque no fundo é isto que interessa, é partilharmos a nossa experiência, mas depois termos de volta o vosso feedback e o vosso acolhimento para nos ajudarem a fazer melhor. Estamos aos 35 minutos de apresentação e às 16h26. Isto só para dizer que... Que estou atento para que não passemos da hora e, por outro lado, tínhamos também referência a todos os conteúdos que preparamos. Eu introduzi nesta apresentação, este tópico de presença dos museus na UED, para, para partilhar algo que a equipa do arquivo tem vindo a fazer. Tem havido uma grande preocupação no arquivo de ligação à comunidade, ou seja, nós dedicamos o arquivo, como veem, manter um, um serviço durante 15 anos é algo notável, notável. Não é fácil manter um arquivo da web tanto tempo, um arquivo na web tanto tempo, e nós estamos atentos à comunidade. E por isso, vamos sempre não apenas cuidando do, do arquivo, mas direcionando a nossa ação para, para quem eh, possa interessar. E neste caso, eh, os museus e as pessoas ligadas aos museus são uma dessas comunidades. Por isso, a, a primeira, eh, o primeiro passo que nós fizemos foi identificar a presença dos museus na web. E o primeiro passo é identificar quais são os seus websites e, se possível, também os seus canais os principais por onde comunicam, através da web. Neste caso, está ali uma coluna com o Facebook. É um trabalho em que trabalha o curador digital, mas também trabalha toda a equipa. Também o responsável da recolha dos websites e todos colaboram nisto. Aqui está uma outra coisa que se faz. Portanto, primeiro identificamos os sítios web. Qual é o seu endereço? E depois de identificar, nós tentamos Tentamos uh, preparar alguns dados para depois mostrá-los à comunidade. Olhe, a vossa presença é esta, aqui está. Uh, e neste caso, criamos, uh, mencionamos neste caso os, os museus e os links para o arquivo e preparamos isto tudo para que Já vos vou mostrar. Uh, aí tem um separador, colunas pronta para a expo. Exatamente, nós preparamos uh, tudo isto. Isto foi uma lista de museus. Uh, e o ponto de partida foi a Rede Portuguesa de Museus em 2021, foi numa, numa lista publicada por José Soares Menezes e Jorge Santos, os museus da Rede Portuguesa de Museus em 2021, que está no website Observatório Português das Atividades Culturais. Havia que partir de algum ponto, e foi a partir dessa lista, por isso, se não estiver atualizada, por favor, digam-nos. Uh, Preparámos estes dados. E naturalmente, ao apresentá-los, apresentamos uh, num website, que pode ser acedido, já vou mostrar o website, e se possível uh, com um aspecto melhor. Mas uh, o básico é isto. Há um museu e há quer uma versão online, aqui na, na web viva na live web, na internet, se for lá, esse, uh, esse museu tem o seu site, tem os seus canais, mas também nesta apresentação que, que queremos mostrar à comunidade, há um link para as versões preservadas desse website ao longo do tempo. E julgo que assim, como vêem, a presença web dos museus não deve ser entendida em quantidade de sites ou de canais, mas também em tempo, portanto, ao longo do tempo. E foi assim que se preparou, a partir do arquivo, uma pequena exposição ilustrativa apenas para, para chamar a atenção, para sensibilizar, que se chama Memória Web dos Museus. Encontram neste link, estão é um sítio web gratuito, feito de propósito no wordpress.com, para também, ao nível da formação, mostrar à comunidade que para fazer uma memória, para mostrar a memória dos museus ou de outra área temática, de outra área da ação, por vezes não é preciso tantas infraestruturas quanto isso, às vezes basta um pouco de criatividade. E foi assim que nós criámos esta exposição. Eu vou mostrar-vos rapidamente a exposição. É focada no sítio web, na história do sítio web. Foi desta forma, foi redigindo um texto, que as pessoas podem ler e, e ao nestes links, saltar para aceder a páginas preservadas que documentam o que se diz no texto, eh, mas pode ser de outra forma. Para fazer uma exposição web sobre museus, pode ser de outra forma, até com um esquema e uma linguagem controlada, até com metadados eh, Dublin Core associados, o que se quiser, haja criatividade. Neste caso, foi com um simples uh, site Wordpress. E assim vou mostrar-vos o que se encontra naquele texto. Eu disse que, clicando em links, vamos para páginas que documentam. Eu aqui vou passar rapidamente. Clicando no link, reparem, por exemplo, neste caso, o Museu Nacional de Arte Antiga em 97, o Museu de Arte Antiga em 2002, o Museu de Arte Antiga em 2004, que documenta que nessa altura estava em manutenção, em 2009, em 2013, reparem a quantidade de informação que ao longo do tempo nós podemos ter sobre um determinado website, que no fundo acaba por ser a voz de uma instituição, acaba por ser uma faceta da sua presença na sociedade. Em 2014... Depois o template mantém-se igual até à atualidade, mas nessa exposição podemos escolher momentos, neste caso escolhi este, desta exposição já do século passado, reforçando o valor do artefacto do ponto de vista emocional, mas também como incentivo a usar esta, esta, esta informação do passado. Dizia eu, e vou reforçar o valor que um arquivo da web tem para mim é muito importante e a forma de o perceber é quando por exemplo queremos documentar o nosso trabalho e não temos como porque a documentação do nosso trabalho ficou em referências web eu lembro-me que isso aconteceu foi em 2009 eu colaborei no festival de cinema indie Lisboa lá na no CETAS. e quando procurei documentar essa minha essa minha colaboração a página que eu documentava não estava isso que é com muita pena porque eh, tarde conheci o arquivo.pt só só a partir de de 2012 2013 é que tive notícia eh, mas reforçando este aspecto pessoal eu queria dizia eu casos de uso Portanto, o primeiro é documentarmos o, o nosso, a nossa atividade pessoal e também institucional no arquivo da web. E o segundo, agora vou apresentar-vos aqui uma colaboração interessante que tivemos eh, com o MUVITUR, Museu Virtual do Turismo, com eh, a Biblioteca Celestino Domingos, da Escola Superior de Hotelaria do Estudil, em que reparem aqui o que, é que, o que é que há interessante. Primeiro, vou começar pelas letras mais pequenas, é aquele link deste, deste print screen que eu fiz. Reparem que isto é um sistema, isto é um iron, é um sistema de catálogo, semelhante àquele que usamos o em museus, em bibliotecas digitais, nesse contexto. E o esforço qual foi? Foi introduzir num sistema desse, com, com um esquema de... De, de, de, de descrição dos, dos artefactos, também páginas web que ainda não estavam consideradas entre as coisas interessantes a ter numa, numa biblioteca digital. Então esta colaboração foi um esforço apenas iniciado, ainda, ainda há muito por fazer, ainda há muito trabalho a fazer em relação a isto, mas foi um início e coloquei aqui este exemplo em primeiro para louvar este exemplo que foi muito interessante a colaboração, mas também para sugerir eh, algo deste género que já se faz em algumas bibliotecas e em algumas instituições do mundo, que é inserir artefactos preservados da web dentro de sistemas existentes nas instituições. Da forma que for possível e da forma que as instituições assim entenderem, contando com o arquivo.pt, ou seja, o arquivo.pt, vamos dizê-lo, é a estrutura pública de preservação da web, disponível para todos. Há, inclusive, interfaces de, de acesso automático, em que se pode ir lá buscar dados. E as instituições podem, eh, informalmente, podem ir por si mesmas, podem ir até de uma maneira mais formal, se pretenderem uma colaboração mais formal, podem eh, recorrer a esses recursos, passo plenário, eh, de que está no arquivo, para construir para construir algo sobre o seu património digital, porque manter um sistema como o que o arquivo .pt tem leva o tempo, como viram, e é uma grande estrutura e já dissemos que as sinergias são aconselháveis nestes casos e em todos. É bom as instituições e as tutelas dialogarem e colaborarem. Vou passar à frente. Este é um exemplo interessante, nós temos algo que chamamos viagens no tempo. Este foi um output, foi um resultado da tal colaboração com o Movitour, chama-se Casinos dos estoril talvez pesquisando no Google encontrem, e isto é uma linha do tempo em que se assinalam pontos na vida deste caso do Casino do Estoril, e se aponta para páginas preservadas. Foi um excelente trabalho, num formato diferente daquele que estávamos habituados a fazer com outras instituições, as tais viagens no tempo que qualquer instituição pode fazer. O arquivo está ali e podem identificar pontos relevantes da história da vossa instituição, identificar os links, os longos links do arquivo e estabelecer e fazer links para lá. Este, este, esta linha do tempo... É, isto é uma template gratuita, podem usar, já está feita, não custa nada a fazer e se tiverem dificuldade, em algum caso, em alojar este pequeno site, estão no fundo uma página, eh, podem falar com o arquivo para, em colaboração com o arquivo, eh, prepararem esta linha do tempo e, se for preciso, eh, alojá-la eh, no, nos servidores de, eh, do arquivo.pt, como veem aqui no domínio do arquivo.pt. Este é um exemplo internacional, não é que eles precisem da nossa publicidade, mas só porque tem a ver com museu, eles mencionam a palavra museu, que é o Web Design Museum, em que eles construíram este sistema em que apresentam artefactos, e os artefactos são páginas web, que documentam ou tendências ou, ou, ou, ou práticas do passado, e o que é que tem a ver com arquivo.pt. Eles usam eh, milhares de páginas existentes no, no Arquivo.pt e que não estão no Internet Archive eh, para também construírem esta, este, este museu do webdesign. Isto é uma iniciativa eh, checa, de, de, da República Checa. Portanto, nós conhecemos os, os, os autores, também já falámos com eles, e como vêem, o Arquivo.pt é ousado até fora de Portugal eh, de uma forma aberta outra forma eu falava de casos de uso não é os casos de uso interessantes que têm acontecido eu diria muito que são aqueles concorrentes ao Prémio Arquivo.pt que é anual e que qualquer pessoa pode a que qualquer pessoa pode concorrer infelizmente nós só nos limitamos a divulgar porque é assim que acordamos com os concorrentes os trabalhos vencedores mas mesmo entre os outros trabalhos, há trabalhos interessantíssimos em que usam o arquivo.pt, basta usarem o arquivo.pt para fazerem um trabalho, documentá-lo quanto à sua utilidade, quanto, quanto, ao seu, quanto ao seu caráter inovador e concorrer. Em dia é um valor interessante para mover vontades. Para aprender mais, podem descarregar este livro, que tem uma versão pré-print, onde encontram eh, muita informação eh, atualizada sobre a preservação digital, em inglês, e eh, o diretor eh, desta edição, portanto, foi, foi o nosso gestor do arquivo.pt, Daniel Gomes, e é com muito orgulho que apresentamos sempre este, este slide. De facto, o arquivo tem sido, através das suas pessoas e através da sua da sua plataforma, reconhecido internacionalmente. E este livro também é a prova disso. É, participem e visitem o arquivo.pt/barra arquivo café onde é, foram apresentados muitos, muitos casos destes que falei interessantes, e um deles, que aqui está, da doutora Sandra Antunes, que está aqui, Uh, talvez alguns a conheçam aqui neste quadrado castanho, quase a chegar aqui mais para o lado direito, a doutora Sandra Antunes que fez uma tese de doutoramento sobre na Universidade de Aveiro sobre uh, as, o que seria uma interface do web design português. Neste café, nesta sessão do café, podem procurar arquivo.pt/barra café, podem uh, aceder também no canal do YouTube à apresentação, só para vos dizer que temos estas sessões do arquivo. E estou mesmo mesmo, mesmo a terminar. Eh, amanhã teremos um webinar eh, sobre bem publicar para bem preservar, apresentado para o nosso colega, eh, o, o engenheiro responsável das recolhas do arquivo, Pedro Gomes, e isto é muito interessante porque coloca a questão logo, eh, preservar começa logo na produção dos websites. Não vos digo mais, Jogo que será muito interessante, coisas que às vezes básicas não é uma coisa muito técnica, mas é muito interessante para eh, nos lembrarmos de como fazer sites verdadeiramente preserváveis e que quebrem o menos possível no futuro. Junte-se ao arquivo, divulgue, inscreva-se neste link, agradeço a todos a vossa atenção, muito obrigado e agradeço... Eh, Agradeço a vossa tolerância e a vossa atenção de mais a mais pela, por, esta, por esta situação que tivemos hoje, que foi alguns problemas técnicos. De resto, nós já toleramos pouco que as estruturas se, se, se quebrem. Há por vezes nos arquivos, devo dizer que também, isso acontece. É muito bom preservar os arquivos da web, mas muitas das vezes temos reclamações e com muita razão dos utilizadores que dizem, ah, estou aqui a ver este, esta página de 2005 mas faltam aqui imagens, faltam no contexto. Amanhã vamos entender porquê e vamos entender como é que o contexto tecnológico limita também a preservação integral como idealmente seria feita. Muito obrigado por tudo, mais uma vez.